Fala galera, beleza? quem fala é muito se para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos jogar Project Projeto Pop Playtime. Então por isso, para explorar essa fábrica com segurança, eu capturei a todos os monstros. Eu capturei essa caixa do Minecraft, que na verdade é um cachorro do Minecraft de uma caixa, você entendeu? Capturei o Huggy Wuggy também e capturei também a Mommy Long Legs, porque eles estavam aqui aterrorizando. Aquela sombra ali é na verdade uma vassoura de... Sei lá no que. Vou criar aqui. Eu vou criar um bagulho aqui. Porque eu vou vencer esse jogo. Ok, estou aqui. Meu Deus. Tá, só tem eu. Entra alguém aí. Cara, eu não jogo sozinho. Porque eu já sei que vai dar problema. E eu não consigo jogar sozinho. Por isso também. Vou ter que esperar 15 anos até alguém entrar. Oxe, eu tenho duas mães azuis. As mães azuis. É. Tá, alguém não vai... Não vão entrar, não? Aí, ah, entrou um cara, entrou um cara. É o Mat. E yeah, aí, Beleza? Tá, ah, vou ter que esperar. Olha! Ah, tem como trocar. Ah, eu quero um que comprar. Se eu que tem que comprar... Tem que comprar? Acho que não. pegar a mão verde, vai. Verde e uma mão. Sei lá que acontece. é essa. Oxi! Dá mais um ainda, eu começo. Só apertar K, daí começa o jogo. Cadê um aí? Entra alguém aí? Olha a skin desse cara. Você é viciado, hein? Você é louco. Eu preciso que entre mais alguém. Será que ninguém vai entrar? Começou, tá começando, tá começando. Ok, todo mundo num trem aqui. Eita. Vambora, vambora. Tô... Tem alguma lanterna? Não tem lanterna, não? Eu não como é que faz isso aqui. Eu queria saber como é que faz isso aqui. Ixi, mommy long legs. Ixi, ficar dentro do trem, será fácil. Pega. Vai, você consegue, cara. O isso aqui? Ok. Aparentemente... É um player, a Mamula Blacks. Então se vamos perceber se player é não. não é mesmo? Nossa, não tô enxergando nada. Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Coloca a mão ali. Jogo da memória? que isso era é o armário. Segure a respiração, Meu Deus, segura a respiração. Mano. Não, que é isso aqui? Se ele me fechar aqui é sacanagem. Ai. Não tô vendo nada. Preciso entrar no armário. O que é isso aqui? Sei que lá. Aqui é com o cara que eu finalmente. Ah, meu, você errou isso aí? Eu também errei, mas eu pensei que eu seja ruim. Ok? Olha o piano, eu vou piano. Eu errei? Eu errei. Tem que driblar a mão do Eu Vou fazer um tutorial agora como driblar a mão do Noblex. Você é bom, hein? Que isso? Ah, mano, esperar ela vir eu não vou, não Fica aqui Todo mundo fazendo alguma coisa Eu tô olhando Ah Ai, meu Deus Eu errar esse bagulho. <risos> Aê! que? O que? Tô brincando, calma lá, calma lá. É tá, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Ah, driblei, tá vendo? Uma boa. Eu driblo. Ela tá aí? Eita. Eu posso morrer sem respirar, né? Mano, essa bomba long -class aí tá tá, tá. tá bem ruim. Todo mundo junto aqui fazendo o maior barulho. Esses caras tão errando tudo. Ela, tá, ela nem, tá nem aí. Ela não tá nem aí. O que, que é isso? Eu não tô vendo nada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah! Corre, corre. Só falta duas peças. Nossa! Pra quê? Não, não. Abre, abre. Como é que abre? Ó, esse cara é esperto. Ele trancou as duas. Olha, sinceramente Eu não tô enxergando nada Nada, nada, nada Eu tô seguindo um breu aqui É, eu vou falar Aqui, tem alguma coisa para fazer Ah, é um puzzle? É, ah, mano, Que errei nada Nada a ver, eu só Não apertei Oh Onde está os caras? Esse bloco de porta me deixando com medo. E aí, Não Mó paz. paz, nada. Então... O cara se taca no chão. Como assim? Nada. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, mano, o cara me deu moleque. Um Cadê? Sai daqui. Fazer o, o puzzle lá e Pra lá o puzzle, tô vindo pra cá Bota um Essa musiquinha não é legal Ó oh, meu... Ah, esse do piano aqui é meu maior inimigo. A Bob Long Legs passou aqui, eu. Ela, ela passou aqui, eu nem vi. Eu quero... Quer dizer, eu vi, mas. Jesus. Corre, corre, corre, corre. Cadê? Deixa eu ver se ela tá aí. Qualquer coisa é eu entro nesse armário aqui e saio só um ano que vem. Cadê é ela. Pra me falar que ela tá de camper aqui atrás. Ah, tá. Mano, eu vi com meus próprios ouvidos que ela tava aqui, cara. Tem tempo pra fazer o um negócio. Tenta fazer o um puzzle aqui. Vai. O que, que é esses dois minutos? Ah, você. aquele um bagulho ali. Olha lá em cima. Vou seguir. Escape para onde vou ter que? Para onde aqui você não entra, revive o cara, revive, revive. Ah, vou falar aqui dentro. Daqui você não passa. Fugimos? o oh, cara aqui, o oh, cara aqui, ó. Oh. Ah, fugimos. Mentira. Oh, tem que. É só apertar teu não dá. Oh, Ô, sobrevivemos! galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado inscreve no canal, deixa o like tchau